E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Olha só, o pessoal tem me perguntado se não dá para a gente é, fazer saques da Gate para a conta bancária E nesse vídeo eu vou te mostrar uma forma de como você está sacando os seus ganhos para sua conta bancária pela Gate, tá pessoal? Utilizando o que? O P2P, tá? Você não precisa mais mandar para a Binance, basta você clicar, vamos entrar aqui na Gate Se você não tem cadastro na Gate, tem um link aqui na descrição, tá? Lembrando que a maioria das minhas operações eu faço aqui na Gate, tá, pessoal? Eu gosto muito da Gate e agora dando para sacar para minha conta bancária, eu não preciso mais enviar para Binance ou para outra, tá? Aí aqui, pessoal, nessa tela aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, P2P Trade, tá? Se não tiver assim dessa forma, pessoal, você procura algum lugar aqui que tenha P2P Trade. Aí eu clico aqui, ó. Tem aqui, ó, P2P, né? E tem P2P Trade aqui, ó. P2P Nessa tela aqui, pessoal, vocês podem ver aqui, ó, negociação instantânea, tá? Comprar e vender. Vamos deixar aqui negociação instantânea, tá bom? E aqui, pessoal, você vai escolher qual moeda que você quer vender, ó, Se você quer vender o SDT. Aqui, ele tá perguntando aqui mais embaixo, ó, pessoal, de negociação instantânea, se você quer comprar ou se você quer vender. Aí eu clico em vender. Aqui, pessoal, você tem que ver qual moeda que você quer vender, qual que você tem, ó. Você pode vender o USDT, BTC, Ethereum e Doge. Vamos clicar aqui, ó, tem algumas dogezinha só para fazer teste, tá, pessoal? Clica aqui em Doge, aí aqui eu marco tudo, ó. Eu tenho 6.86 Doge, que dá 2.20 reais tá? É, aí eu clico aqui, ó, pessoal, comissão de venda, tá? E aqui, pessoal, ele vai me pedir para adicionar um método de pagamento, tá? Aqui nessa hora, você pode adicionar a sua conta bancária, o seu Pix, tá? Para facilitar. Vamos lá, eu clico aqui em neutro, tá? Que é o confirmado aqui, ó. Vocês podem ver que eu já adicionei meu Pix aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Adicionar aqui, ó, o seu clicar em adicionar e aqui você vai escolher o, o tipo de como que você quer receber se você quer responder receber por uma dessas plataformas aqui ó tem o PayPal tá pessoal que é muito fácil deixa eu ver aqui ó tem tem um Pix também aqui eu vi uh, vamos baixar aqui que vocês vão ó. tem banco do Brasil tem Mercado Pago, PicPay e aqui o Pix ó pessoal você clica aqui em Pix tá e aqui ó você cadastra o seu Pix tá coloca o seu nome completo a o Pix que tá aqui o meu já e aí você vai enviar um SMS pro seu celular esses código de segurança né para confirmar tudo tá agora eu vou fazer para vocês aqui pessoal é por Pix para vocês verem tá vamos lá ó vou colocar aqui ó 20 aí eu clico aqui ó pessoal aqui ó brl a escolha né a moeda brl que eu quero vender vou receber aí ó tá 150 mais ou menos Vamos clicar aqui, ó. Comissão de venda. Coloquei lá, ó. Aqui, pessoal, eu vou selecionar agora o Pix, ó. Que eu cadastrei aqui, ó. Pix. eu desativo aqui o PicPay. Certo? Beleza, selecionei o Pix. Deixei o Pix lá é, ativado. Vou colocar aqui, ó, de novo. 20. 20 USDT. Vender. Comissão aqui, ó. Beleza, tá lá, ó, certo? Clica em cima, confirmar a venda. Vamos ver aqui, pessoal, como, ó, é, a pessoa já tem lá, agora, a minha chave Pix, né? Vamos ver aqui, quanto tempo vai demorar aqui, no caso do, do Pix, tá, pessoal? Ó, o comprador é o Daniel... Atano Serviços Digitais e Consultoria. Vamos ver? Serviços Digitais e Consultoria. Eri Lely. Parece ser uma pessoa, uma empresa, né? Parece ser uma empresa. Vamos aguardar aí. Olá, pessoal. Estão vendo aí? Ó? Que ótimo. Daniel, meu, minha notificação lá. ó. Então, o Daniel... Já fez aqui o Pix para nossa conta, certo? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo aqui a notificação? Aqui ótimo: Daniel é, Atano Service CPF dele, ó, enviou um Pix de 101,60. Beleza, pessoal? Então vocês viram aí que o Pix caiu aqui direitinho na nossa conta bancária do Banco do Brasil. Aí agora, pessoal, eu posso vir aqui, ó, clicar recebido aí, neutro. neutro para confirmar que o camarada fez o pagamento então pessoal é assim que você utiliza aqui o p2p tá pessoal na Gate.io, para você estar tá recebendo os seus pagamentos aí sem precisar enviar para nenhuma outra corretora. Vamos aqui, ó. Carteira, vocês podem ver que agora eu só tenho 265 dólares aqui, tá pessoal? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Se qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Tchau, tchau. Fui!